Vamos Por que, que, que você ficava desgontes? de pipi duro, Charles, lá? Não, porque a primeira vez. Vi... Não, eu vou te falar uma coisa, na verdade. É. Eu ficava de pipi duro com a Dani Bolina na gravação do Churupitas Farm. Então, eu beijava na bunda da, da Dani Bolina. Desculpe aí, Dani Bolina, eu não queria falar. Ela, ela acabou falar de você sair. Não, porque Acabou agora a Dani, é, a Dani, Isso, Dani já... Bolina ah. é mãe. Então, Parabéns, Dani Bolina. Aí fala que você Parabéns, Dani Bolina. Parabéns, Dani Bolina. Porque você bombom. é mãe. Fala, e por no Chulo Pintas Pábio, tá no YouTube. eu quero bate-papo no copo um Bate -Bate do alfinete. A nossa amiga aí que faz aniversário hoje, de muitos anos de vida. Sabe quem é? Carol Dias. A Carol Dias. A Carol Dias faz aniversário. Carol Dias, feliz aniversário pra você. Tudo de bom na paz. Você sabia que era aniversário dela hoje? É hoje. Ela tá completando hoje 35 anos. Ela é de 87. O Confuso falou 72? Não, ela nasceu em 88. Ih, Charles. E Iiii, agora? Ela 87, então ela eu, tá no... 80... eu, ela ela eu vou conviver. Vou confiar. Quem é eu vou fazer? você foi 87 ou 88? O Confuso acertou. Ih, agora eu vou ser. Deixa eu uma pergunta que. Difícil. Você falou que ano? 88 e o Charles falou 87, é isso? Isso. Vamos ver quem tá certo. Deixa eu ver aqui. Se, se eu errei, tudo bem. Ih, não, você é o Wikipédia, pô. Você é o Wikipédia, caralho. Pô, você não pode errar no. Você colocou na Wikipédia. Colocou. Você não pode errar em 87. Não, ela não nasceu só cedo assim, não? Cedo? 87 foi o ano do. Da não, tragédia, 88 foi, 87 foi o ano do, da tragédia do Césio 37, é, Césio 37 em Goiânia. Foi, aquela desgraça, é verdade. Isso. Vocês verdade. erraram feio, hein? Quem errou é feio? Os, os dois? dois erraram. O que você falou, Confuso? 88. E você achasse? 87. Quando que cara nasceu? não. 95. 95 anos. Vocês 95 erraram. Eu, Volta pra não, outro. Mas... Erraram. Em que ano nasceu Fernanda Lacerda Midgata? Aqui, ó, 95. Ó. Deixa eu ver. E é não perna. é aniversário dela. Vocês tá um. erraram. Olha. Charles, que É no vem. dia hoje, é dia de agosto. Não. É dia 31 de maio que ela faz aniversário. Hoje é dia 31 de maio. Você tá na Carol Dias ou tá na Carol errada, seu jegue? Aí ah, tá Carol Dias esposa do Cacá. É uma besta, né, meu? Eu, eu tô falando que é uma besta. Ana Caroline Dias. Os caras sabem, o jumento não sabe, velho. Ele tá vendo a Carol Dias errada. Tem que falar o ano, da... tem que falar o ano. Que as paniquetes nasceram. Eu vou fazer esse desafio. Peraí, vamos ver se tá certo aqui da Carol Dias Paniquete. Você falou que ano? Confuso, ou... falou 88. E o Charles 87. Quem que você acha que acertou? Eu não faço a menor ideia. É que eu botou o Carol Dias, o, o... Oi, Carol Dias, paniquete. Paniquete. Aí vai saber quem é. Meu Deus do céu. uma pergunta braba aqui para você, irmão. Pode ser, responde? Daqui a pouco, assim que o Carioca analisar a... Isso, isso, tá bom. Carlinhos que mandou. Que que o Carlinhos o... mandou bola? Uma pergunta pro Charles. Mas puta difícil aí, irmão? Pô, porque só aparece a do Cacá, caralho. Tá, coloca, Carol Dias, Paniquete, bota assim, Paniquetes, na Wikipédia. Vou botar paniquete, peraí. P-A-N-C-A-T-S. A Ana, não, mas tá a atriz, ela mesmo? Não, é outra, é uma atriz que tá aqui Deixa nela, eu ver, não. Carioca, deixa eu ver, rapidinho. O papai do Charles chama rápido que o Carioca. Não, é a nem Ana Carolina Dias, não, é a atriz que apareceu. 73 Mas anos, Mas também, <risos> também, também... 35 anos, tá aqui, ó, Carol Dias. 35 anos. Que ano que ela nasceu, então? Que ano que ela nasceu? 1988. E você? 87. Faz as contas, Charles. 1987, é, nós estamos em 2022. Ah, 35. Já acertou. Aê, garoto! Você errou, ah, por... errou por um. Por... Errou Uf. por um. Cê... Ah, Não moleque! Problema. Não tem problema, confuso.